Disco da memória celular, frequência de luz, da energia fria, vibracional curadora e radiestesia valentica imutada. Olá, olá aqueles ouvintes e amigos da nossa Vibe Mundial. Eu armei agora, às quartas-feiras, às 18 horas, Dezoito e trinta, né, Doni? E também aos domingos, às 11 horas da manhã, viu? Eu conto com vocês. Eu conto, quero, eu espero por vocês participando do programa, né? Fazendo parte de tanta coisa boa aí que nós temos para trocar de, de informações. Bom, hoje, Doni, eu vou abrir o programa já começando a atender ouvintes. Por quê? Ah, eu gosto assim, eu gosto de trabalhar, como, de atender, né? Como se eu estivesse atendendo no meu consultório, uma, uma mini, uma rápida terapia, e chegar logo no problema da pessoa, no que está que acontecendo com ela, por que, que ela está travando, o que, que acontece com essa ansiedade e como ela lida, né? Pensamentos repetitivos, toques. Ah, sabe aquela mania de volta, não confia em si? Será que eu fiz aquilo? Será que eu não fiz? Será que... Né, fica com aquela sensação de que sempre deixou de fazer alguma coisa. Hum. E principalmente com outra sensação de perda. As pessoas estão com muito medo de perda. Ela, pessoas que não que estão assim com uma depressão profunda, a coisa tá pegando. Eu trabalho com o registro da memória celular, que canaliza o subconsciente, nós vamos logo na origem do problema, sabemos se aquilo vem no DNA, se é aqueles traumas, aqueles bloqueios, essas crenças difíceis de a gente desgarrar, né? ou se veio posteriormente esses implantes que temos no corpo. Com a radiestesia magnética imantada, sem dúvida, vão lá no meu site www.armen.com.br. Vão no YouTube, né? Aproveite, apertem o sininho, se, se inscrevam, participam no YouTube, gente, é muito bom. Em breve, vamos começar a fazer lives pelo YouTube. É, oficial Armem de Gourmandian, e também pelo Instagram, que nós estamos movimentando pra caramba o Instagram. Tenho feito algumas lives muito legais, né? E é Armem Oficial, arroba Armen Oficial. E vamos atender o ouvinte. Alô? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Quem tá falando? É Rafael, Oi, Rafael, tudo bem com você? Tudo bom, graças a Deus. Que bom! Você já me conhece, Rafael? Ah, sim, pela YouTube, né, pela internet, um pouco. Que legal! É bom mesmo, né? Acompanhar por lá, que está dando muito resultado, viu, Rafael? Sim, então... Principalmente nessa fase que a gente está vivendo, né? Então, é uma ferramenta muito boa, né? E na internet, para a informações. Isso. E o que, que você quer perguntar, Rafael? O que está que acontecendo eu com eu você? Queria perguntar assim em relação, fazer já faz um tempinho barra de ar, e sinto assim melhor, enfim. E eu queria saber se assim, meu lado profissional, né? A gente pode tá, ficar tá tudo meio confuso e, e a barra me ajudou muito, sem assim, nação, era muito aquela coisa que você falava, né? De voltar para trás, o paradisco. Mais intensa, mais essa área, só Tá. Eu não trabalho com nada que mexa com as mãos, né? Uh, não, não conheço esse trabalho que você falou. Conheço assim por nome, mas não sei como ele funciona. Eu conheço o registro da memória celular que eu trabalho com é. as informações que capto. <risos> A Florinda Morgana está mandando um paz e harmonia, paz, paz né? E, então, eu trabalho com esse tipo de coisa e à medida que eu converso com a pessoa, eu percebo de onde vem as informações tão negativas para ela, que levam ela a esse sofrimento, essa angústia toda, esse desconforto interno, pensamentos, né? Forma pensamentos ruins e que vão atraindo outras formas, né? Então, você... Eu, eu, eu, eu, eu, mas eu não entendi o teu objetivo. O objetivo é que eu estou trabalhando, trabalho com vendas é uma área competitiva, e eu estou, estou procurando esse equilíbrio, né? Complexo, ah, fala, tá, o equilíbrio. Porque você... Porque a gente é, fica coisa tá. energia negativa, é só você levantar você... Por essa onda, você já está nela, né? Já. É a que está mais. Tá, tá mais uh, uh, ela tá mais pronunciada, né? Porque a, a frequência boa, a frequência de luz, ela está ameaçada. Só entra nessa frequência de luz quem realmente está na luz. E são poucas essas pessoas. E por isso que está tão difícil a gente poder. Uh, conviver nesse momento, mas nós estamos tocando, estamos levando. E o que, que acontece com você? Está acontecendo com muita gente. As pessoas estão acordando com aquele desânimo, né? Uma falta de perspectiva. Não sei se é isso que você está querendo dizer. É, na realidade, eu, eu, me, eu fico bem durante o dia, mas aí eu sinto a minha vida tão abaixo do decorrer do dia. Como que eu posso me empreendar? Tá. Quando a sua vibração abaixa durante o, né, o, o tempo o, o, é, é porque você, né, por exemplo, você está trabalhando, mas você não está satisfeito. E você sai um pouco do, da, da observação que você dá, dá, de prestar atenção, de, de conviver, de, de, de, de se dedicar. Diretamente com aquele trabalho, você fica muito voltado às, às pessoas, ao que está acontecendo ao seu redor. E, e você é. tem uma, uma, uma, uma, um receio de que você pode perder aquela segurança, aquele emprego, entendeu? Então, todas essas é. inseguranças acabam te pegando e você sai muito mais carregado com o que você pensa, com o que você, é, você tem de insegurança do que com o que os outros estão passando para você. É. É né? Faz assim, eu posso te ajudar bastante. Rafael, é. dá, entra em contato comigo, né? Daqui uma hora, de, depois de uma hora do programa, até chegar em casa e tal, que aí no, eu, eu, a gente pode ver o que pode fazer, tá bom? Tá bom, mas se você depois até o final do programa passar para a gente ouvinte, a Aí minha energia, eu me sinto muito bem nesse dia. Não reduzir, o que, que a gente pode estar tá. usando? como ferramenta simples para poder dar tá. um comportamento. essa Tá, eu, eu, isso... eu, eu ensino realmente a pessoa a se blindar, eu ensino tudo isso, mas eu não posso pegar, jogar agora essa blindagem aqui no ar, não, porque então. de repente a pessoa se blinda com tudo de negativo que ela tem dentro dela. Isso é perigoso. Porque para blindar a pessoa, como eu faço no meu tratamento, eu faço a radiestesia, a energia fria, faço uma série de, de coisas para ela, para depois blindar ela e selar dentro daquela vibração que ela se encontra. Se isso não acontecesse, imagina eu como estaria hoje. É. Entendeu? Então, faz assim, entre em contato, eu vou passar o número do meu, do meu WhatsApp. Aí a gente vê direitinho Eu preciso tá sentir boa. um pouco O que tá acontecendo com você Tá bom? Sim. Tá bom, gratidão, viu? obrigado Nada, gratidão O Messi tá dando boa noite Boa noite, Messi, meu aluno maravilhoso Ele tá atendendo também Depois põe o seu telefone Algum dado seu, Messi, aí Ele está em Goiás, né? E... Então vale Ele também se dedicar Bom, tem mais ouvinte na linha? Alô? Alô, boa noite. Boa noite. Quem tá falando com essa voz tão forte e boa? É Celina. Celina? Isso. Você fala da onde, Celina? Eu falo de Barueri. Ah, de Barueri. Tá perto da gente, né? Uhum. Mais ou menos. <risos> fala, Celina. O que, que tá pegando nessa menina? Então, eu, eu sou uma pessoa, como fala minha filha, sou uma jovem idosa, né? É o então, quê? Uma jovem idosa. Jovem idosa. Ah, mais jovem idosa! Então, tá bom. Ah. Eu comecei a sentir dores no meu braço, o esquerdo, né? Dormentes, e formigamentos. Hora de horário, assim, tá tudo bem, daqui a pouco, formiga tudo, Sim. dá aquela dormir, e não se tranja um pouco as costas, né? Tá. Então, falei, bom, vamos né? Eu vou fazer assim: uh, você fica no ar um pouco, Sim. eu vou passar energia fria pra você, vou continuar o programa. Sim. Mas ao mesmo tempo eu vou passar essa energia vibracional curadora, a energia fria, que é maravilhosa. Veio para mim, eu trabalho com ela. Olha aí, o, o, o Pedrão entrou, viu, também, Doni? O Pedrão? É, é. Pega essa energia maravilhosa e vamos passar. E daqui uns minutinhos eu te, eu te chamo de novo, Tá bom? Você tá está relaxadinha, sentada em algum lugar? Estou dentro do carro. Você tem como parar o carro? Não, eu tô parada, estacionada. Então fica aí e já já eu te chamo, tá bom? Tá bom, obrigada. Fecha os olhos e se é que dá para você fechar os olhos, né? Dá, sim. Então tá bom, já te chamo, fica no ar. Bom, Uh, tem mais ouvinte Doni Ainda não. bom se alguém quiser ligar receber energia fria né uh, fazer uma pergunta da gente ver o que que aconteceu olá olá Pedrão e o que está acontecendo com você é só mandar recado bem pessoal para quem quiser agendar um horário comigo eu estou em Santana bem pertinho do metrô a 60 metros do metrô, metrô Santana o número do meu WhatsApp é 99675-5250, 99675-5250, esse é o meu WhatsApp, é 11, né, que eu estou em São Paulo, e o número do meu telefone fixo é 11-2950-8343. 29508343. E para você querer saber um pouquinho mais de mim, eu estou só há 22 anos aqui na Rádio Mundial, sempre trabalhando de uma forma muito. assim, com muita satisfação. Nunca interrompi o programa, sempre nunca parei direto. E a satisfação que eu tenho é quando eu vejo alguém, as pessoas que eu atendo saírem curadas, saírem bem, falarem: nossa, Armin, eu, eu não quero, a pessoa não sinta mais. De vez em quando, aquela, sabe, aquela depressão um pouquinho, aquela tristeza, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas dá uma sensação que a pessoa mistura um pouco as coisas e ela logo se liga, é por causa disso, disso e disso, daquilo. Por quê? Você veja bem, nós temos o hábito de criar imagens quando pensamos. Quando nós estamos pensando, nós vamos criando imagens. Por exemplo, se você está com dor em algum lugar do corpo, que eu já vou chamar né, a nossa ouvinte que está aí aguardando, a pessoa já visualiza aquela parte do corpo com dor. E, e, e na, no momento que ela, que ela visualiza com a dor, a dor vai impregnar mais ainda no local. Tudo que você visualiza... Tudo o que você acredita que é, mesmo, sabe, porque existe uma força que faz você sempre acreditar mais no pior do que no melhor, para você poder se ver bem. E sempre que você acredita nisso, as coisas vão piorando, as coisas vão entrando naquele fluxo. E isso não pode mais acontecer. Quando eu trato a pessoa... Quando ela passa por mim, que eu faço esse tratamento com o registro da memória celular, radiestesia magnética imantada e a energia fria vibracional curadora, a pessoa entra uma e sai outra. A terapia é breve, são de seis a dez sessões. E daqui a pouco, depois de eu chamar nosso ouvinte, né, que está recebendo a energia fria vibracional curadora, eu vou dar uma notícia muito boa para vocês. Né? Que você que eu vou dar uma promoção né? relâmpago para quem quiser fazer o agendamento, quiser fazer a consulta comigo e ver se gosta, ou se preferir, só receber energia fria ou só anestesia, né? Não tem problema. Nós vamos dar uma promoção relâmpago para vocês, tá bom? E vamos atender ao vinte que tá na linha, Doni. Alô? Alô? Acho que caiu. Caiu? Caiu. Tá bom? Pode ser. Bom, se a, se a linha caiu, qualquer coisa assim, a gente pede para ela voltar a ligar, né? Então, gente, a promoção que eu vou dar: olha só. Para quem quiser agendar só energia fria falar não Armin eu quero só receber energia fria porque eu tô com muita dor no corpo eu tô com assim eu percebo que eu tô muito travada em várias coisas e não é só de cura física a energia fria ela trabalha muito com cura emocional né e ela trabalha com a regeneração das células eu tô aqui falando boa noite Isadora, tudo bem com você então, o pessoal está aí acompanhando, né? Vamos lá. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, pode fazer pelo Facebook ou pelo Instagram, que eu respondo também. Então, se a pessoa ela não estiver bem com ela, se ela estiver assim sentindo aquela dor emocional, aquela dor... Sabe, vibracional dentro dela, e ela quer mudar aquela frequência, ela quer mudar tudo isso, gente, vem fazer energia fria vibracional curadora. Eu, eu costumo aplicar em três sessões normalmente. Mas se a pessoa falar, não, Armin, eu quero ir uma só por enquanto, aí depois a gente vê, então vem numa só. Aí você vê. Ela voltou. Ah, ela voltou? Então vamos atendê-la. Alô? Oi, desculpa, caiu a linha. Ah, como é seu nome mesmo? Celina. Celina. E aí, Celina? Deu uma relaxada. É? A Sim. Aliviou um pouco a dor? Aliviou. E, a, e o formigamento? Ele ficou bem mais suave. É, isso. E você sentiu esquentar, esfriar? O que, que você sentiu? Então, eu senti um calor. Inicial foi um calor. Esse calor, sabe o que é, Celina? É, é a febre interna. Nossa. Porque você pode ver que é como um vapor saindo. Não sei se você percebeu. Sim. Ele sai como um vapor, como uma febre mesmo. Ele começa a esquentar... E, e começa a soltar, né? Aquele vapor. Aquilo é, é o foco que, que tá inflamado, seu O local onde tá inflamado o braço. Sim. Que deve ser bem assim no... Ah, como é que se diz? Onde você movimenta? Na junta, Sim. né? É no, é no antebraço, né? No antebraço, a parte de baixo, né? Sim. Então, deve ser algum lugar assim. Então... Vai saindo esse calor e depois que sai o calor, começa a esfriar. Uhum. E quando ele esfria, ele já manda uma, um forte raio de ozônio. Uhum. É, essa energia ela já vem com ozônio. Eu, eu fiquei sabendo muito depois disso, né? que vem com ozônio. Porque vem dos pleiadianos. Não sou eu, você vê que eu continuei fazendo o programa, mas só uhum. de pensar, a gente já entra em conexão. Certo. Tá? É. Oi, fala Foi querido. Muito bom, viu? Foi, né? Foi, eu só tenho a agradecer. Tá bom, entra em contato e observa mais o seu lado feminino, viu? Ah, sim. A questão feminina, a mãe. Você entendeu? Sim, eu, minha... eu realmente muito minha mãe, mas ela tem a mesma funilha na mão. Isso. É, tem horas que ela tem pulsado, parece que tá pegando fogo. <risos> Olha aí. E, e também no pé, do mesmo pé do lado esquerdo, ela tá tendo muito inchaço, porque ela tem artrose também. Tá. Então, a, a, o que acontece com a tua mãe é que você tá começando também a entrar nessa conexão com ela? Que isso é normal, né? Porque é filha, mãe e tal. Ah, é, e ela não, não teve segurança na vida dela, entendeu? Sim, sim. Principalmente nela como mulher. Ela ficou muito dependente, talvez, do seu pai, ou do marido, do companheiro, não sei. Sim. Ela sempre foi muito dependente. E eu, e eu acredito... O seu pai faleceu Já. Já. Então, depois que ele faleceu, ela se perdeu um pouco. Entendi. Sabe? É, ela ficou ausente. É como se tudo tivesse escapado das mãos dela. Ela teve seis filhos, né? Uhum. E, e nenhuma das mulheres casaram. Então, ela fica meio preocupada. E parece que as três mulheres sentem a mesma dor mesmo que ela tem. Então, porque tu, ela passou isso para vocês. Se você começar a observar uma série de coisas, não que ela passou, a, a, sabe? A energia que está rodando, essa é. frequência. Então, vocês, vocês têm um tipo assim uma forma de pensamento muito semelhante. Uhum. Ele é copla em, em todas vocês, e ela é a que lidera. Porque ela tem muito medo de ficar sozinha. É. Então, ela chama as filhas, entendeu? Mas é. não é uma coisa intencional. Não é. Mas são as inseguranças. E se você perceber, você, você também está caminhando nesse procedimento. Eu nem sei. Eu não vejo você casada. Já vi você casada. Mas não vejo uma continuidade. É isso? Eu ainda não moro com o meu marido. É. Mora na casa dele, eu moro na minha. Isso eu não vejo, eu não vejo é, que é uma união, mas não, não, não tem o um grude, né? Vamos dizer. Não. E isso é bom. né, Isso ai, é bom. Ai. Bom, então, gente, continuando aqui. É muito bom quando um mora num lugar, outro no outro, parece que a relação fica mais, né? Mas depende muito de cada pessoa. Eu, particularmente, acho isso ótimo, né? Mas tem pessoas que não, que querem morar junto também é muito agradável, é muito gostoso. Então, vocês ve... olha só, vocês vejam o caso que acontece. A mãe, ela recebe essa... ela tem essa insegurança, ela tem as três filhas... E pelo medo de ficar sozinha, porque foi muito dependente do marido, ela fica totalmente insegura, né? Então, é, é, o, o, a insegurança feminina, a insegurança dela acaba dando todos esses reflexos de artrite. Art... O que é artrite? É a pessoa artrite, ficar em atrito com ela o tempo todo. Né? artrose né? é artrite condensada mas ainda e aquilo acaba influenciando as demais Por quê? porque está gerando diante dessas pessoas que acercam a mesma coisa e isso dá para cortar tranquilamente a gente corta com esse tratamento que eu faço de 6 a 10 sessões no máximo gente, e quem resolver fazer agora, quem entrar em contato comigo, quem realmente ligar, eu vou dar 20% de desconto na consulta, 20%, vocês imaginem o que é, é, é um valor muito bom viu, eu vou, vou dar esse desconto inclusive para quem receber energia fria, ou a radiestesia magnética imantada. E qual é o número do meu tempo? Ah, eu atendo online e presencial. Então, o número é 99675-5250. 99675-5250. Esse desconto é válido até quinta-feira que vem, porque nós vamos ter um feriadão aí na terça, né? Dia 7 de setembro. Mas eu vou estar no meu canto. Se alguém tiver coragem de vir, eu atendo, tá bom? Eu não vou sair, vou ficar tranquila lá. Vou estar, se precisar, online, presencial, atendemos. Não tem o menor problema. Olha lá, a, a Florinda escreveu já o número no zap, e se alguém quiser escrever no Instagram também, eu agradeço. Um beijo para todos vocês, sejamos sempre na paz, luz e harmonia, e até domingo, às 11 horas da manhã. Aguardo por vocês, tá bom? Até lá.